Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha e mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, como mais do que especial, vim trazer para vocês essa notícia que, olha, é muito feliz. O canal cada vez a gente está progredindo. Viram aí nos últimos vídeos aí a gente fazendo a revisão da MXF 50 cilindradas. E como ela ficou uma moto muito boa, tem um colega nosso que quis fazer um rolo com a gente. E vou estar tá nos pedindo aqui da nossa MXF. Mostrar para vocês ela como que ela tá. Está aqui a baguá, Vocês viram aí nos últimos vídeos aí. Como que foi Essa MXF aqui, ó Que deu bastante alegria pra gente Aí a gente trouxe um conteúdo aí pra muita gente Tinha dúvida como funcionava, como que era feita uma revisãozinha E agora Ela vai pra novo dono, né? E fique esperto que vai ter muita novidade nos próximos vídeos, hein? Então, arrependo do esse like E fica até o final pra você ver Todas as novidades, acompanha aí <música> E aqui tá a NX150, ela é uma motinha que tá precisando de algumas alguns consertos, algumas coisinhas, mas tava rodando, aí você quer me perguntar, por que tá sem motor, Thiago? Por que tá sem motor? É o seguinte, essa moto, é, ele comprou pra começar a fazer trilha, só que passou, acho que umas duas semanas que ele comprou, começou a fazer um barulho no motor, ele trouxe aqui pra mim pra ver o que, que era, e infelizmente travou o pino, é, travou o pino na biela, com certeza por falta de, de óleo, sabe? Aparentemente, vou ter que fazer bastante revisão nela, e qual que foi o intuito de eu fazer a troca dessa moto? Poxa, troquei a, a mini moto, a mini moto do canal que eu tinha pego, tudo. Eu já andei na mini moto. E assim que a gente alcançar os 500 likes naquele vídeo lá da mini moto, então corre lá, arrebenta o dedo no like, eu vou soltar o vídeo do andando nela. Que eu já andei e posso dizer pra você que ficou filé, cara. Mas a princípio, por que, que eu fiz a troca? Já faz muito tempo que eu venho falando pra minha esposa que eu quero arrumar uma moto pra ela. Então, na realidade, essa moto aqui, ela vai ser uma surpresa pra minha esposa. Então ela não sabe. É, vou tentar gravar, trazer ela aqui e mostrar a reação dela para vocês, como que ela vai tipo, se sentir de saber que ela vai ter a moto dela. Aí, logicamente, a gente vai fazer a reforma dessa moto, vamos arrumar essa moto para deixar do gosto dela. Se ela falar que ela quer o quadro verde, vai ser quadro verde, mas eu tenho quase certeza que ela vai querer preto e rosa. Então, fica ligado aí. Vou mostrar para vocês ali como que tá o motor dela Parcialmente desmontado, vou ter que fazer o motor também Aí você pode ver, ó, tem folga na roda É, ó a molinha do freio Que tamanho que é, tem bastante coisinha torto Tem que fazer toda a reforma dela Mas ela já tem, ó, copinho de CRF A suspensão dela não é das melhores, sabe? Ela fica entre meio O da Bros 150 com o da XR O da XR é um pouco mais grossa Mas, como minha esposa Vai começar a fazer trilha de volta que Até hoje ela andou uma vez, pode ver aí tem o vídeo que ela andou na, na XT. Mais aquele negócio, ela vai estar andando na moto dela agora. Então, fica ligado aí que vai ter muito mais novidade. E vou estar levando vocês agora ver o motor. Vem aqui. Então aqui é o motor dela, tá desmontado. Entendeu? O pistão tá aqui. O que aconteceu? Lá, chegou a raspar o pistão. Travou, ó, tá até meio duro de virar, travou o pino do pistão. Com certeza rodou sem óleo, sabe? Às vezes o antigo dono, ela tava funcionando, tudo, trouxe funcionando. Ela é a NX150, que ela é pedal e partida elétrica. Que eu vou deixar ela com os dois funcionamentos. Se não tiver bateria, ela vai ligar no pedal. E vocês sabem, né? Que pra mulher sempre é melhor a partida elétrica. Na verdade, não é só pra mulher, pra qualquer pessoa que for andar de moto, se tiver uma partida elétrica, é bem melhor. Eu mesmo prefiro. Até hoje, as minhas motos, só a primeira moto que era com motorzinho de CG, que era pedal de partida. As outras todas foram partida elétrica. É muito melhor a parte com partida elétrica, não tirando com as motos que é pedal, tá ligado? Então é o seguinte, ó. Vou ter que fazer a preparação de cabeçote, vou ter que pegar. Eu tô com ideia de o seguinte. Eu tô com a ideia de pegar e passar esse motor pra 200 cilindradas, Porque eu tenho um outro motor ali pra tirar algumas peças e transformar ele em 200 cilindradas. Então comenta aí, fala aí se vocês acham que ficaria bom Será que ela acelera no 150, será que ela acelera no 200, entendeu? Tem bastante coisinha pra gente estar tá revisando Tem bastante pecinha nova, ó, comandinha novo Mas vamos deixar no jeito, esquema pra deixar pra esposa, pra ela ficar feliz, hein? O que, que vocês acham? É uma motinha que tem um potencial? Tem, mas eu tô mais curioso de saber como vai ser a reação dela quando ela vê. Que a moto vai ser dela. Fica ligado para você assistir o próximo vídeo. Que vai ser o vídeo de eu dando a reação. Vendo a reação da minha esposa ao saber que ela ganhou uma NX 150 E ainda com roupa de CRF. Que presentão. Oh meu Deus do céu. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.